E que galera? É o sempre aqui, Ronero, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia quando você precisar falar inglês. E você já viu ou ouviu essa expressão que está vendo aí na tela? E você sabe o que, é que ela significa? E você sabe como pronunciá-la? Então, gente, ela significa moleza. Quando você quer falar que alguma coisa é moleza, que é muito fácil, você vai falar essa expressão que você vai pronunciá-la da seguinte forma. It's a piece of cake.